Salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferreste, vocês estão bem? Estão escapando? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre essa treta, mas não só ela, além do assunto, que a gente não fala agora de falar só de treta, mas do Whindersson Nunes com o Gaio Fato, beleza? E essa coisa da vivência versus o estudo, né? que é o barato que tá, tá em voga aí, que os caras estão comentando, e eu queria dar meus dois, dois sustões nessa ideia aí, aproveitando para expandir isso, Pra ideia dos comunistas, dessa pseudo-treta que os caras querem criar entre a vivência e os comunistas e tal, e que às vezes a gente acaba entrando nesse jogo aí, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal aí, se inscreve aí. Não gosto de pedir, mas o mano que tá comigo organizando o canal, falou, mano, vai lá, pede, <risos> manda os caras se inscrever no canal, porque tem um monte de gente que assiste e não é inscrito, beleza? Então, se você se sentir à vontade aí, dá uma se inscreve no canal. Eu coloquei o botão muito para cá, deixa eu tirar essa porra desse botão aqui. A gente acaba colocando um monte de coisa, velho, e acaba, depois, atrapalhando. Esse botão aqui, da hora, esse botãozinho que eu comprei aqui. <risos> comprei na feira de quadrinhos. Tô chegando, filho da puta. Beleza? Então, pessoal, eu acompanhei essa treta aí, não pelo Twitter, que eu não fico olhando no Twitter, mas eu acompanhei na, na internet, né, no YouTube, né? E o que acontece? Eu acho uma puta perda de tempo, mano, discutir a vivência versus os, os estudos, tá ligado? Por quê, mano? Quem tem vivência pode adquirir estudo. Agora, quem tem estudo, muitas vezes também não pode adquirir vivência, tá ligado? É outra, outras ideias, não pode nascer de novo. Você não pode, entendeu? Você não pode, tem outras, claro que você não tem, você tem outras, outras vivências, vai ter vivências que a gente teve. Mas também o bagulho não é, não tem que ser debate para ver quem é mais pobre, velho. Quem se ferrou mais, quem passou mais situação ruim, tá ligado? Então, não é mérito você também ter nascido na quebrada, ter passado dificuldade, mas também não é desmérito, né, se, se existe essa palavra aí. Então, eu acho que, que, primeiramente, assim, ali tem dois manos da hora. Um mano que tá entrando nessa parte do dinheiro já tem um tempo, a gente tá vendo isso. Infelizmente, né, o Whindersson tá entrando nessa... É um puta comediante foda, um cara empreendedor, embaçado. Revigorou não só o ramo dele, mas outros também, mas tá entrando nessas ideias do dinheiro aí, que é um bagulho que tá pegando vários camaradas nossos e tá meio destruindo as ideias dos caras, tá ligado? É um bagulho que é bem embaçado, o, Ficar falando sobre isso e ficar regurgitando isso. Mano, você ganha o dinheiro, faz a sua, tá ligado? O dinheiro é só uma forma de você realizar vários sonhos, eu acho. Não é um bagulho pra você ficar, tá ligado? Chamando uma pra dinheiro e, e comentando em cima disso e viver em cima disso. Eu acho uma baboseira. E o Gaio Fato, mano, é um cara bem inteligente, da hora, companheiro, tá ligado? Toda vez que eu chamei ele pra um bagulho meu, ele veio participar. Eu dei uma camiseta pra ele de presente, ele usou em vários programas, coisa que ninguém faz, nem sedando tá ligado? Eu tenho uma marca própria, né, um da SUS, vocês sabem. Então, dei o mano, foi mó gentil. Toda vez, sempre que eu falo com ele, ele responde a milhão, tá ligado? E, e nessa parte geral do comunismo aí, dos comunistas que estão em, em alta, que os caras têm um monte de, de, de gente curtindo e tal, eu acho da hora, eu acho que é um progresso, mano. E tem que ter os caras que estudam também os baratos. A gente, eu não estudei esses bagulho, eu fui para os romances, tá ligado? Eu fui ler os russos, fui ler os clássicos. E, no, e pouca coisa eu li de comunismo, mas não quer dizer que a gente é inimigo de ninguém. Claro, mano, teve, eu teve um desacerto aí com o Ian Neves, tá ligado? Que eu chamei ele pro programa, e depois, ele não pôde vir, pá, falou que não podia, e aí eu fiquei chateado que eu vi em outro programa, e fiz um comentário aí no meu vlog, aqui no vlog, falando, porra, os caras, os comunistas, eles... Marco, já era o segundo cara, inclusive, né? Ele não, não foi o primeiro, não. Já é o segundo que desmarcou e depois apareceu em outro programa. Falei, quando o bagulho é na quebrada, os caras dá essa, tá ligado? Ele achou que o bagulho era só pra ele. E aí, quando a Kátia fez a, o chamado de novo aqui pro avesso, ele falou que não se sentia à vontade de vir por causa desse comentário aí. Da hora, não quer dizer que o cara é meu inimigo. Você entendeu? Não deu pra vir, o cara não se sentiu à vontade. Mas é assim, ó. Só um toque. Quem faz react dos outros, quem comenta os bagulhos... Tem que também aguentar, certo? Nós não é obrigado a ser tudo coleguinha do jardim da infância, entendeu? Nós cresceu solto na quinta série metendo terror, né? Aí tá a diferença da vivência pro estudo de repente, entendeu? Porque eu aguento, o cara mete o louco em mim, me critica, que nem o, o Tamir várias vezes falou, fez react uh, do meus bagulho e nem sempre ele concorda. Não quer dizer que o cara é meu inimigo. Chamei o cara pra ver se ele veio, participou, foi da hora. Então assim, mano, ninguém é obrigado a concordar 100% com nada, tá ligado? É um bagulho que a gente é maior que isso aí, é o que eu acho, entendeu? Não quer dizer que você tem que vir pro meu programa sabendo que você vai ser todo... Vai sair docinho, entendeu? Tem que sair também com os bagulho, né, mano? Pra gente crescer, né? A gente só cresce na, né, na dificuldade também, que a gente cresce. Eu acho que a vivência faz isso também. Claro que o discurso dos caras, quando tá na internet, os comunistas e tal, principalmente, é um discurso que não é acessível para a maioria da população. E nisso, pessoas como eu, como o Lode, como o Tamir, como outros caras, podia ajudar bastante, entendeu? Eu acho que tem uma, uma coisa que dá pra ser uma união aí. Os caras do, do Partido Comunista, quando veio no meu programa, sempre foi gente boa, recebi vários convidados lá, vários candidatos, inclusive. E foi, e, mano, foi elucidativo. Os caras tentam até falar, mais é fácil, pra poder o povo entender, entendeu? Então, eu acho que não tem que entrar nessa pilha, tá ligado? A gente tem que ser superior a esses baratos. Mas não quer dizer que os caras que é tido como... Esquerda é, liberal ou esquerda, sei lá, como os caras estão falando, esquerda tradicional, sei lá. Os caras também inventam cada coisa que não é a esquerda radical que eles falam. Eu não sei o que é mais radical do que fazer um trabalho dentro da favela, tá ligado? Do que ir na contramão do sistema o tempo todo, certo? Criar música contra o sistema, que nem o rap faz, que nem o punk faz, que nem a gente faz aqui desse lado. Ter uma marca própria contra o sistema, que nem é o que a gente tem, que não dá dinheiro para playboy. Eu não sei o que é mais radical que isso, mas os caras já falam que nós não somos radical. Radical é os comunistas. Eu não sei como também. Não acho isso da hora, entendeu? Eu acho que tem várias fontes, várias fontes de batalha, vários jeitos de você batalhar o barato. E, ó, por exemplo, o, o Manuel, né, o, o Jones Manuel, ele veio no meu programa e depois disso ele já mandou vários bagulho pra mim de presente por outros caras que depois veio no programa, tá ligado? Mandou esse livro aqui, ó, Raça, Classe, certo? E Revolução, ó. Um livro que eu tô lendo já, eu já tô aqui na página 18, página 18 eu já tô do livro, certo? Tô lendo, mandou uma bandeira pra mim também, dos comunistas, aqui é uma bandeira da hora, que eu já expus em vários lugares. Então, mano, é, ideologia tem vários frontes, mas não quer dizer, a maturidade que traz pra gente, não quer dizer que todo mundo é seu inimigo. Não deu pra colar, parte Ó, vou te falar até mais a visão nossa que a gente tem aqui, na coisa do Ian Neves. Ele não colou no meu, ele colou nas ideias podcast que é um podcast que nós patrocina, a mesma coisa, a mesma sintonia, podcast de quebrada, de favelado, então pra nós é a mesma coisa, você entendeu? Então assim, às vezes, a metodologia das palavras, só as palavras, você tem que se aprofundar nas palavras, né? União, não é tomar o bagulho, é tomar o poder, se aliar com quem quer tomar o poder, né? Senão a gente fica tudo na diferença aí e, e pronto. Mas mano, programa é programa, vlog é vlog, tá ligado? A causa é mais importante, a causa. Então esse debate que teve no Twitter aí, os caras nem colocou o, cara, o, o fato como um cara que ele é comunista, nem colocou o nome dele, colocou como historiador. Você vê que a mídia não tá interessada em divulgar os bagulho. E nós, mano, tanto anarquista, comunista, como cara de periferia em geral, cara do MST, se pudesse juntar tudo pra tomar o bagulho, tem que se juntar, mano. Eu sou a favor disso aí, tá ligado? A gente é, não ficar se degradando até pra poder os caras não ver nossas tretas, que eles não tem que saber tudo que nós pensamos também, não. Quem tem que saber o que nós pensa é a gente. Então acho que tem que olhar para a causa e parar de olhar para o umbigo muitas vezes. Todo mundo fica olhando para o umbigo aí, vai virando artista no meio do processo, e aí, achar que é artista e não é artista, acaba que vacila, tá ligado? Nós temos uma causa. Então a parte artística é outra questão. Certo? Eu estou com o livro parado aí quatro com anos, comecei a mexer nele hoje de novo. Você vê como que, como que pode ser, porque a causa é mais importante que o livro. Agora o livro vai sair, quando tiver que sair, vai sair também. Mas tem hora que a causa é mais importante. O que, que adianta você fazer um livro pra não ter leitor? Tá pra todo mundo morrer numa porra de uma pandemia, todo mundo morrendo num governo fascista. Entendeu? Não adianta também. Então, é, só queria dar esses dois, esses dois pontos de vista aí, porque eu acho. mal perda de tempo os caras ficarem brigando. E é principalmente, mano, cuidado, mano. Cuidado. Você tá ganhando dinheiro nessa parte aí, não em Deus o Deus dinheiro, não. Tá ligado? Esse Deus dinheiro aí não tem futuro, não. Todo mundo morre, ninguém leva dentro, pra dentro do caixão posses, não, mano. Vai. Seja melhorzinho um pouquinho ajudando os outros, que de repente vira mais, né? Beleza, pessoal? Deixa aí seus comentários, se vocês quiserem, se inscreve no canal também. E bora para outro vídeo mais para frente. Tamo junto, rapa.